Veja como é fácil e rápido montar a sua cadeira. Antes de mais nada, retire e separe as peças que vieram na caixa do seu produto. Pegue o braço esquerdo, representado pela letra L, e encaixe nos furos da parte inferior do assento. Parafuse utilizando os parafusos maiores. Faça o mesmo com o outro braço. Agora, Posicione o um encosto junto ao assento e parafuse com os parafusos médios. Coloque a peça de acabamento nos furos. Posicione a ferragem no assento, atentando-se para a posição correta. Utilize os quatro parafusos menores. Encaixe as rodinhas, exercendo um pouco de pressão em cada uma delas. Vire o pé e encaixe o pistão e a capa de acabamento. Encaixe a base da cadeira no assento. Pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.